E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vendo com Stray, o jogo do gato, né? onde você é um gato e faz gatices, é disponível aí para PC e para Playstation, a gente vai jogar um pouquinho para ver qual é que é, beleza, começou aí uma um filminho. gatinhos aí um corrível dos gatos esse é o nosso personagem o nosso o nosso gatinho <risos> Pode Ai, corre, pula Pular que é bom não pula, mas tudo bem Vamos interagir com os gatos aqui tem um. Vai tomar um tapão Que bom Ele está tomando banho, vamos interromper o banheiro Só atrapalha os outros gatos. Beleza, eles foram todos ali deitar. Só deitar também, né? Fazer o quê? O computador tá berrando. bem bonitinho, né? os bichinhos bem feitos. Acho que a gente é está direita, né? dentro dos muros, um alfabeto próprio. Aí começou o parkour, né? O ponto aí do jogo, né? O parkour. No trailer a gente viu que tem umas entregas e coisa e tal Vamos ver qual é que é, dessas entregas É uma pedicina aí assim, muito longa né chama os outros gatos tá. espaço para pular ah, eu não, eu não consigo pular só se eu encostar no... Num... Aparentemente não é possível é, errar. Tem algum item pra cá? Tô até ficando tonto. Tirei o Motion Blur. Tem um Motion Blur muito forte esse jogo. Não tolerei O que é isso aqui? Ué! Tá ah, velho. Metendo uma aguinha aí. Eh é, mais pelo roleplay, né? <risos> ah, é, é meio é, por enquanto parece meio travadão, sabe? O Peta ajudou a fazer esse jogo, né? Porque você não consegue se machucar com o gato por enquanto. Né? Por espaço, para sequência de salto. Acho que quem gosta de gato vai curtir esse jogo pra, dele, pra dele, Tem como descer? Que tem que pro outro oh, eu sei que tem que ir pro outro lado, mas eu tô querendo explorar um pouquinho pra ver se tem alguma coisa secreta. Aparentemente não. Desgraçado que me segue. Eu não tive a sensação de que eu era o principal do bando, viu? quem gosta de rato vai gostar desse jogo não não que eu não gosto, mas sim eu não tenho rato entendeu entenderam. <risos> segure S -se para observar Tem todo um cenário É um segredo. Uma coisa para coletar. Escut sim. Escut sim tem uma qualidade certamente maior do que o a gameplay. Oi, ali. provavelmente tá. agora que começa o jogo, né? Será uma área tutorial ensinando aí o que a gente fazer, né? Funcionar. Estão chamando a gente, estamos levemente feridos. Ah. Também não, viu? O oh, coitado. Tudo que aconteceu, né? Hum... Por enquanto... Enquanto não dá pra dizer muito sobre o jogo, né? Eu vou os negócios ali, mas eu vou que correu. Tudo bem, Lambeu tá novo. Quero correr, não consigo. Agora, agora eu consigo. Não, não consigo. Ah, pronto, se recuperou. O oh. ferrado, cidade morta até uns, uns bichinhos do Half Life ali. Esse frango do Half Life. Nossa <risos> <risos> sinistra a camera. Olha lá. Exatamente. Não pode cozinhar aí, meu. Roubozinho ajudar pra lá. Bozinho morrido. Dá pra subir ali. Subir ali. era a opção aí de você não conseguir cair nem se machucar eu não sei se o jogo estava muito difícil né muito difícil com a agilidade do gato e eu optar por facilitar um pouco tá com uma cara boa vamos ver se dá para não dá <risos> Bom, o primeiro puzzle tá aí Tem uma porta ah dá para pegar objetos ó ele não ensinou isso no tutorial, né? Já estragamos a primeira coisa com o gato. Isso <risos> ah. derrubando todas as latas. ó ali uma bela aqui ali Gazu aqui os ar-condicionados já tem o negócio ativado deu com essa lata aqui ó tá na cara que né o principal de aí. Falta grandes saltos Follow Agora as borboletinhas, o que é isso aí? <risos> Mais gatices, né? As gatices. Com aguinha, não que seja necessário, talvez é, é. e foi meio deixado prontinho pra gente, né? Nem a garrafa de vida a gente quebra, aí tá de brincadeira. Cara, esses bichos é meio estranho, é Meio sinistro. Isso. Matamos nosso primeiro robô. Ah, muito esquisita. só é sonora. Legal. Ela prioriza aí o ambiente, né? Mas ela acontece. Olha. Mais uma cutscene. Não. Não vai dar certo. A gente briga. Segure o então, shift esquerdo pra correr. Nossa, nossa, nossa. Ai, ai ai Eu tenho a impressão que eles não pulam na gente, eles só pulam na frente. Não, pula assim. Eles erram bastante, né? eles assim. Estão ah, grudando. são eles oh. coisa está ficando mais difícil para cá né? Vou Deixa deixar um liso aqui que eu já vou apertar o alt de forma alucinada perdão aí pelo barulho os momentos de tensão. Alô, mi. talvez se já se queira jogar isso que esperar sair aí uma promoção é. melhor se fazer por enquanto hum. talvez ele estava esperando outra coisa desse jogo um Good simulator <risos> Água tá para tudo que é lado, gente. Beleza, o barril é, é louco. Ah, o jogador subiu no conceito. tem cadeiras de plástico. Aí. A gente veio por aqui. Não. Acerto Tá bem que tá sabendo não machucamos nada Conforme se acostuma Conforme você avança, você se acostuma com a movimentação. As dicas aí para onde ir. As lâmpadas indicam o caminho. Eu nem sei quanto tempo estou jogando. Se a gente tivesse ficado, eu tinha falecido. Aqui dá tá passar. Bom lembrar que o gato é um líquido, né? Tap da além. preciso de ajuda. Tá descorrompido, preciso de ajuda. Passar pela porta ligar. O que eu fiz? Enquanto a gente tá só desligando coisas né um gatinho aqui Nossa cara, quanta coisa é a casa do meu tio Vamos as caixinhas então. Aqui a última caixa Ainda bem que não é uma cutscene Senão já ficar começar a chapar Achei a cabecinha do robô Vou jogar aqui, iludem. Um robozinho com vida. Beleza, nossa segunda assassinato de fogo. Funcionou, estou livre, obrigado, não acredito... eu não acreditei nas câmeras um gato na Cidade Morta. Eu não lembro meu nome, parece que minha memória está corrompida. Fiquei preso na rede eletrônica por muito tempo, sei que trabalhei para um cientista que vivia aqui. Por enquanto, pode me chamar de B12. É o que está escrito na minha carcaça. A Cidade Morta é perigosa, mas parece que você se vira bem. Vamos sair daqui, siga-me. Ah, então, B12. Aí ganhamos o achievement. Esta chave destranca a porta, de se eu lembro Deixe eu te ajudar Muito bem A está fraca, bem aqui Precisa colocar isso Ó oh. é, Não gostou muito não, viu? <risos> tá Nossa, deve ser pesado, porque é o jeito que ele anda <risos> Essa mochila foi projetada para pequenas quadrúpedes como você Tá se sentindo desconfortável? Não se você se acostuma de a chave e armazenei na mochila. Apertar para abrir inventário. Aí a chave. É. Dá para dizer que começou o jogo agora? Fácil. Quando quiser mais informação sobre o objeto, pode mostrá-lo. Ou para as outras pessoas se encontrarem alguém, agora precisamos sair daqui. Aí Dois pros Nossa Tem uns negócios aí na lousa Três, sete, quatro, oito aí Primeiro código Este óleo, o negócio é o seguinte: a gente já obteve o que tinha que obter, já esqueci o código três, sete, quatro, oito. Que, a gente usa, que era um segredo que a gente usava outra hora. Nada. Nossa, olha esse lugar. Aquele elevador lá longe, acho que é importante. Precisamos subir. Assim, é bonito, é um. É um, é um puzzle. Eu talvez tenha ficado levemente chateado aí, porque não era bem o que eu imaginei, mas não é ruim não. A gente vai encerrar gameplay, porque já estamos jogando um bom tempo, e, se vocês gostaram aí de Stray, deixa o like terminar o jogo com o gatinho miã, deixa o like, se inscreva no canal, tá ainda nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Eu não sei se Stray é indie. É, é e acho que eu já falei do comentário para deixar a gente responde fica assim até o próximo vídeo Uma amizade